Amelitos, Hoje eu vou falar sobre auto ódio. Se você é uma daquelas pessoas que sente culpa, uma é aquelas pessoas que que se odeia por não ser bom o suficiente, por favor, eu te peço, não auto odeie. Não se auto odeie. Você fica pensando, puxa vida, só eu que não sou feliz, só eu que vivo aqui nessa pendenga do caramba, só eu que não tenho emprego, só eu que não sou casado. Não se odeie por isso, não se odeie. Se você não está onde você queria estar na vida, se você tem sua conta bancária no zero, se você não tem emprego, se você tem raiva de você mesmo por não ter o carro que você quer, por você achar que você não não tem sucesso na sua vida, na sua carreira, por você achar que você você não tem seguidores o suficiente no Instagram ou o que seja, não se odeie, não, semelitos, não se odeie, e eu criei esse apelido para vocês porque essa comunidade tem quase 200 inscritos já Então Vamos lá então, continuando Eu aprendi na vida que Que eu estava nessa mesma Nessa mesma jornada cara, Que algum de vocês estão E eu Odiava a mim mesmo Então com o tempo Eu percebi que isso não estava dando certo Então então eu aprendi a amar a mim mesmo Pelo que eu era Então eu me amo Pelo que eu sou E eu quero que você aprenda isso hoje Auto-ódio é uma doença Pode ser desastrosa para quem é infectado por ela cara. Semelitos Eu recentemente encontrei Essa mulher no Instagram Que cometeu suicídio E A família dessa garota afirma que que ela cometeu suicídio por não ter curtido o suficiente nas suas fotos. É queria aprovação dos outros, cara. Você não deve não deve buscar aprovação de ninguém, cara. Você tem que aprender isso. Quanto mais antes você aprender isso, quanto antes você aprender isso, você vai ser mais feliz, cara. Bom... Mas eu sei que há uma esperança. Senão, não, não estaria fazendo esse vídeo. Há muito tempo eu encontrei esse estudo. Desse japonês. Chamado. Masuro Emoto. É, alguns anos atrás. É, eu gostava de ler. Então, eu achei esse livro. Escola e, e eu li. E, e o resultado do experimento desse doutor. É muito interessante, sabe? Que... Ele afirma que as palavras podem, podem alterar as moléculas d'água. Palavras como eu te amo, eu tenho orgulho de você, é você é incrível, você é importante. São várias palavras. E ele percebeu que, que a forma d'água ficou mais... Mais simétrica, mais bonita Porém se... Se ele falasse... Algo negativo As formas das moléculas seriam diferentes Totalmente distorcidas Horríveis, de fato Bem semelhantes. O corpo humano é formado por 70% de água adulto. Então, auto sabotagem, ao falar coisas negativas, ao mesmo, todos os dias você fala alguma coisa negativa. Tem certeza? Se você não fala, meus parabéns. Eu espero que que você esteja falando palavras positivas mesmo, mesmo que não, não esteja bem, mesmo que não esteja da forma que você queria estar. Por mais negativo que você for... Por mais pior que a situação... Você não precisa ficar assim... Estou pedindo a você que pare... Pare de ser tão negativo... Vamos voltar aqui para dentro... E... Eu quero que você... Faça um exercício comigo... Isso... Lembra de alguma coisa negativa que você falou sei que seja, se você falou, se não falou, quero que você faça esse exercício, por exemplo, é, você pensa, ah, você é um inútil, não faz nada que presta, tá? e você vai pegar agora e vai escrever na sua testa, não vai escrever literalmente, você vai imaginar, e todo dia que você acordar, você vai você vai ter que escovar seus dentes, certo tomar um banho, então você vai olhar no espelho. E de tanto você ver essa palavra negativa, você vai começar a pensar negativo. E eventualmente você vai ser uma pessoa negativa. Nada vai dar certo. Bom, agora eu quero que você faça faz diferente. Eu quero que você coloque na sua testa uma palavra positiva. Pode ser uma palavra tipo eu te amo, eu tenho orgulho de você. É, você é demais, você é f que seja. E de tanto você acordar cedo e no espelho olhar, ler essa palavra. Oi bicho, vergonha. Você vai se tornar uma pessoa positiva? Você vai se tornar uma pessoa amável. Vai se tornar uma pessoa amada. E você vai... Vai aprender a aceitar seus defeitos. E você vai ver seus defeitos... Como perfeições. Esse auto-ódio agora vai se tornar amor. Isso vai sentir com que você... se Senta melhor. Com certeza, eu tenho certeza. A ponto de dizer... Tudo bem, tudo bem que eu tenho imperfeições. Tudo bem que eu não tenha tantos likes, seguidores, ou que seja, essas coisas inúteis. Tudo bem se eu não descobrir quem eu sou ainda. Tudo bem se é solteiro, não ter emprego que eu quero. Porque você vai perceber no fim que o que importa é quem você é no interior. Como se sente ao se deitar na sua cama à noite, solitário? Você não vai querer sentir triste ou negativo nessa hora. Você vai querer sentir orgulho de você mesmo. Você vai querer sentir, sabe, aquela alegria de estar vivo? Aquela alegria de ter conseguido o que você sempre quis. Então você pode gritar... Ai, ah, eu sou tão feliz! Eu sou tão orgulhoso de quem eu sou! Você pode gritar! Não se pode com os vizinhos, cara! Então você pode. Pode fazer isso! Faça o que eu tô te falando, por favor! Confie em mim! Tenha uma boa noite! Boa tarde, semelitos. Fiquem bem. Lembre-se, vou estar aqui sempre para te ajudar, para te guiar. O que é que for que você precisa. Se você tem alguma opinião sobre o vídeo, se você tem alguma opinião sobre algum assunto novo, que você venha deixar aqui nos comentários. Que você venha dar sua opinião, se expresse. Não tenha medo de se expressar. Não tenha medo de falar o que você quer. As pessoas têm muito medo, gente. Ninguém quer falar. Todo mundo tem medo. Cara, esse canal é o canal da verdade, ok? E eu, eu te permito falar aqui. Pode falar. Solta sua voz, ok? Não sinta medo, mano. Obrigado. Tchau.